Pesquisadores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri e do Instituto Federal do Norte de Minas desenvolveram um site com mapas, gráficos e arquivos construídos a partir de boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde. O aumento dos casos de Covid-19 em Teoflotone fez com que estes professores se unissem para desenvolver uma ferramenta que permitisse identificar o número de infectados por todo o município. Um deles, o professor da Universidade Federal, Estênio Cavalier. Ele detalhou como surgiu o intuito de garantir o acesso à informação de forma didática e transparente. É, eu tenho um aluno que chama Francis Bento, então, nós estávamos desenvolvendo na cidade de Teoflotone, no mestrado dele, um mapa para a gente fazer um, uma melhor arborização na cidade de Teoflotone. Então, o que, é que nós estávamos fazendo? A gente estava pegando o ArcGIS, mapeando a cidade de Teoflotone para a gente poder fazer um, um framework, plantando árvores, para saber quais os bairros teriam mais árvores e menos árvores. E a gente estava em contato com o pessoal do, do Ifet para a gente poder estar trabalhando com isso daí, a gente poder estar fazendo esse framework. Então, acabou o mestrado do Francis, e eu vendo em casa, aí eu vendo a televisão, eu vi alguns mapas, Belo Horizonte e assim por diante, onde ele tinha algumas informações, que essas informações ajudavam na população para é, melhor informação. Porque eu falo que muitas das vezes existem informações cruzadas Quando chegam na, na, até as pessoas E isso dá uma desinformação e não uma informação Então o que, que nós fizemos? Nós resolvemos fazer um mapa pra, para os casos de Covid em cada bairro Por que esse em cada bairro? Porque nós, além de estar tá informando aonde tem maior quantidade de casos Nós estaríamos ajudando ao poder público para que ele tomasse ações acima daquilo que eles podiam fazer em cada bairro. Entendeu? Igual nós temos a sanitização. Ah, então vamos fazer uma sanitização melhor em tal lugar. Entendeu? Então, em vários pontos para poder estar acertando. Mas esse mapa, ele não foi criado do dia para a noite, não. Esse mapa, ele teve... Nós começamos a fazer o mapa e saiu um esboço. aí Até nós chegarmos nesse nesse mapa que nós temos aí. Hoje a gente pode falar que está um dos melhores mapas do Brasil, pelas informações que nós temos nesse site. Professor, nós temos aqui no site um gráfico que mostra a linha do tempo de contaminação é, de acordo com que elas aconteceram nos respectivos dias, desde que tudo começou. Como é que foi desenvolvido esse conteúdo? Na verdade, você tem aí na parte horizontal e vertical você tem o um número de casos por dia De embaixo você tem os dias E a, ao lado você tem aí o, os bairros Então você vê E casos Na frente da, dessa barra você tem a quantidade de casos aí Que tá, vai surgindo E você pode ver que ela é animada Então isso aí também É para a pessoa ter uma ideia De como que está sendo a contaminação Você vê que quando você tem um bairro que ele tem uma, um certo número de contaminantes, ele vai crescendo muito rápido. Por quê? É aquela famosa um para cada cinco. Uma pessoa contamina no mínimo cinco pessoas. Então aí vem essa parte de, de uma maior é, contaminação da, da população, do, do, do nosso, da nossa região, né? vamos colocar assim. Mas isso aí, na verdade, é mundial. Essa, essa parte é, matemática, né? que é colocado aí no no gráfico. De acordo com os levantamentos que foram feitos por vocês e também consequentemente abastecido no site, como é que se encontra a curva de contaminação aqui em Teofilônia? Olha, a curva ainda está em ascensão. Ela, na verdade, ela tem a gente, você pode ver o mapa aí. Ele tem uma, ela, ela teve um acréscimo muito grande e ela não tende a estabilizar ainda, ela vem subindo, você pode ter uma noção aí, nós temos praticamente 20 dias que nós estamos numa média de 170 a 200 pessoas que estão infectadas no momento, entendeu? Por um determinado, 20 dias aí, está 220, acho que chegou no máximo, e hoje nós estamos com 179 pessoas infectadas. Porque, igual nós temos aí mil, 1.507? Isso. Nós temos, estamos com 1.507. Na verdade, pessoas infectadas no momento, nós temos 79. Entendeu? Os restos são curados e pessoas que foram a óbito. Então, é, é, esse, é esse patamar que a gente também gosta de mostrar para a população. Porque quando a gente vê um montante De mil e tantos casos Então a gente assusta Então, Ah, tem mil e tantas pessoas infectadas Então todo lugar que eu for tem um problema Tem alguém infectado Mas não tem, mas a gente não sabe Aonde essas pessoas estão Então eu falo que esse mapa Ele veio até para ajudar em cima disso daí. Que a gente sabe aonde são os novos casos Se você presta atenção No, no mapinha aí Você vai vendo que a, a cor Dele vai mudando como é que chama? Espacialmente. Vai passando o dia aquilo ali vai mudando. vai Então vai crescendo em determinados bairros. Então a gente sabe que a ação do poder público ela pode ser direcionada para aqueles bairros. Além dos levantamentos que são feitos no ah, que diz respeito aos números contaminados no perímetro urbano em Choflotone, houve também um acompanhamento e mapeamento da zona rural. Qual que é a importância dessa informação? Nós em contato com o professor Sérgio Lana, do IFE. Ele também nos ajudou muito. Até mesmo no primeiro momento, como eu falei do nosso, do nosso mapa, ele, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que foi o quê? Foi mapear alguns bairros da cidade, porque nem a prefeitura tinha o mapa desses bairros. Então, nós pegamos, ele já estava fazendo esse mapeamento em Arquigis, e mapeou não só a cidade como também os distritos. Então, nós pegamos e adequamos o mapa dele ao nosso mapa para fazer a cidade. Depois, pegamos o mapa dele completo para a região, a parte rural. Por que essa parte rural é tão importante? Se nós olharmos Teoflotone, ela tem economia familiar muito grande, certo? E, querendo ou não, mesmo tendo essa economia familiar grande, essas pessoas elas deslocam muito até a cidade para poder fazer compra e assim por diante e com essa, essa espacialização igual nós temos aí mostrando aonde tem maior nível de casos e assim por diante elas podem tomar uma certa precaução aonde essas pessoas estão indo para poder minimizar essa infecção, entendeu? Isso tudo a gente fala, tudo que nós estamos fazendo nesse mapa aí, você consegue abrir tanto no celular quanto no computador é o que? É um informativo porque muitas das vezes a gente fala, quanto mais a gente sabe, entendeu, mais nós seremos cobrados. Então, quanto mais a gente informar a população, então ela fala, opa, eu tenho uma, um, um, um, vou no, no centro. Ao ah, centro é o lugar que mais tem casos. Então, a minha, a minha atenção tem que ser dobrada ou triplicada. Ah, por que isso? Ah, então, se eu cheguei em casa, eu vou passar um cloro no, no, na sola do sapato, eu já vou chegar, vou tirar a roupa, vou tomar um banho, então, isso aí é para demonstrar que tem condição da pessoa é, é, não pegar o coronavírus, para a gente conseguir extinguir esse, esse vírus. Porque, igual eu falo, o coronavírus ele é um vírus que ele, ele é passado, mas pelo toque. A pessoa aperta, encostar em alguma coisa. Isso aí que vai estar tá transmitindo esse vírus para as outras pessoas. Ele não é igual a gripe que ela pega pelo ar então, se a gente tiver, se a gente souber aonde tem, a gente consegue evitar para não estar tá passando e proliferando isso aí. Bom, com relação aos casos registrados e ao número de leitos disponíveis, qual que é o comparativo e levantamento que vocês fizeram? Como é que está a situação aqui em nossa cidade? Olha, nós temos também um gráfico aí que mostra é, leitos de UTI para cada 100 mil habitantes e... Os leitos de UTI que nós temos em Teoflotone A gente fala que Teoflotone Ela é uma, uma incógnita Por quê? Teoflotone, os leitos de UTI dela Não são só para a cidade de Teoflotone A gente pega a macro região todinha Ah, se tem um caso em Poté e Ele precisa de uma De uma assistência mais é, é, Uma assistência maior Então eles deslocam Essas pessoas para a cidade de Teoflotone Então eu falo que até hoje não chegou no máximo de leitos ocupados, mas sempre fica na, na é, é, faciando nisso aí. E a gente fala, além da cidade ser é uma cidade grande, ter a macro região, nós somos cortados por duas BRs muito importantes, que são a 116 e a 418. Fora as vicinais, que nós temos a 217, a MG e várias outras aí que cortam essas outras cidades. Isso também ajuda a disseminar o vírus para a cidade. Professor Stene, com relação ao surgimento de casos diários, qual que é o número? Teve um pico? Como é que se encontra a situação desses novos casos diariamente aqui em Telflatão? Olha só, a nossa média de picos, vamos falar assim, de o máximo que já, já chegou... Que nós, são 293 casos diários Hoje nós estamos em 179 De casos diários nós, Esses aí são os casos Que estão ativos Porque nós temos os 1.507 casos Esses são casos recuperados Óbvio, no então seu total Então hoje, com o Covid Na cidade de Flutone, Nós temos 179 pessoas Que fizeram o teste bem, que Fica bem claro porque muitas das vezes é, nós achamos que é um, é um determinado número, mas por estimativa que o pessoal fala, esses números são bem, bem diferentes da realidade. Mas a gente só pode falar o que a gente vê. Então, os testados são 179 e esse 179 é o que nós temos hoje. Hoje são 11 de agosto. De alguma forma, a mídia colabora para a disseminação do vírus e acaba atrapalhando esse processo de enfrentamento à pandemia? Sim, eu falo que é, a mídia ela é, uma, é uma, uma, uma via de duas mãos. Da mesma forma que ela pode ajudar muito, ela pode atrapalhar muito. Por quê? Você, vamos colocar, você está na sua casa. Aí o pessoal começa a falar de lockdown. Aí vai fechar toda a cidade. Aí o pessoal vira e fala assim, ah, vai fechar a cidade? Vai. E se vai fechar a cidade, vai faltar comida. Se vai faltar comida, então a gente tem que ir no mercado. Então, quando isso acontece, o que, que acontece? Vai todo mundo para a rua. Indo todo mundo para a rua. Se uma pessoa estiver contaminada, vamos colocar um mercado grande. Se você parar, igual quando começou os casos de Covid aqui em Teoflotone. Não sei se você foi ao mercado, mas tinha filas quilométricas no mercado. Por quê? Porque o pessoal estava com medo do desabastecimento. Então foi ao mercado. Se naquele momento tivesse pessoas com o COVID, a, a quantidade de casos poderia aumentar ou triplicar. Por quê? Porque foi todo mundo parou no mesmo tempo. Por quê? Por causa de um, de, uma, de um medo. Vamos falar assim, de um desabastecimento. Porque na verdade a gente vive que é, tem muito muita mentira que eles vão colocando em mídias sociais que isso atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda no, no, para a gente melhorar nessa parte do Covid. Eu falo que nós já estamos enclausurados em casa, a gente já não está não tá podendo sair. Então, você começa a ver muita coisa de desinformação, isso aí atrapalha e muito é, no, no, no que podia ajudar as pessoas a se. Como é que chama? A melhorar mais, o, o, o, o, em vez de sair, ah, eu vou em tal lugar, ô fulano, eu estou indo em tal lugar, eu posso comprar alguma coisa para você? Então diminuir o fluxo de pessoas na rua. Entendeu? Isso aí que nós temos que tentar diminuir ainda mais, enquanto não sai uma vacina, né? O projeto traz uma imagem real do que está acontecendo na cidade de Teoflotone, além do fato de poder ser ampliado para outras regiões do Estado. Quem quiser mais informações, basta acessar covid19.appcode.com.br. Os dados são atualizados diariamente.